Um vídeo e no vídeo de hoje estarei mostrando a vocês como corrigir o problema do Vegas Pro 12, 11, 10 ou qualquer outra versão que você tenha que ele não está abrindo, né? Bom, por incrível que pareça, acontece com muita gente, então relaxa, você não é o único. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai precisar fazer é desinstalar o Vegas Pro, beleza? Aí beleza, o que a gente vai fazer? A gente vai no executar depois, né? Vem aqui em pesquisar, ou então se o seu for ver Windows XP, você vai no executar e digita porcentagem, a ah, data porcentagem. Beleza, e já tá todo mundo cansado, careca de saber. Aí você vem aqui nessa pasta Sony, não entra, só dá um clique e dá um Shift Delete. Não pode só Delete, tá galera? Porque Delete vai mandar pra lixeira. Aí você vai ter que esvaziar a lixeira e já não trabalha mais. Então dá Shift Delete que ele deleta permanentemente. É depois você vai vir em computador, diz colocar o C, que tá meio cheio o meu, né? Apesar de ter 750 GB, tá cheio isso aqui. <risos> eu não sei como é que eu enchi, mas vem aqui em arquivo de programas. Aqui ó, Sony, da shift delete também. Aí já estamos na metade. Né? É bem simples. Aí vem aqui de novo e g, Regedit. Cadê? Cadê? Tô meio mal no teclado hoje. Beleza. Aí você vai, ó, primeiro, você vai vir aqui no hk cu, uh, underline current, underline user né? que é o usuário Aí vem aqui nessa setinha clica clica na setinha do software uh, procura Sony tá nessa aqui, é em ordem automática Aí você uh, dá delete você clica uma vez aqui na pasta Sony Creative Software e dá um delete ou então, botão direito e mas é mais fácil a delete, tá bom? Eu sempre falo mais fácil pra vocês. Ah, aí você vem aqui no HQ, underline local, underline machine, beleza? Aí vem software. Aí, cadê? Eu passei perto, eu vi, aqui ó. É, Sonic Creative Software. Dá um delete, ou então você faz a mesma coisa que clicar no botão direito e excluir. Opa, o número está ruim aí. Beleza, beleza. Aí você pode fechar já. E você reinstala. Depois de você reinstalar, não vai ter? Provavelmente. Se tiver, você faz isso tudo de novo. Aí, vou provar para vocês que o meu já tá funcionando. Bom, é claro, quando você instalar de novo, ele vai criar aquele montão de pasta de novo. Então, fica tranquilo. Ah, tá funcionando, ó. Como vocês viram, ele abriu. <risos> E qualquer dúvidas, qualquer dúvida após que não vai ter. Eu, eu peço, não tenha dúvidas, tá galera? Esse tutorial foi esclarecedor. Entendeu? Beleza? Falou! Fantastic.